A Igreja Assembleia de Deus Caratinga convida todos para celebrar seus 85 anos de história. A do de 21 a 24 de julho. Bem, sobre nós. Participação de Eliane Oliveira. Eu vou chegar no tempo. Pastor é bom, Gilmar Fiusa. Pastor Elio Enai Maia. Estela Laura. Estê. Pastor Genival Bento. Pastor Elienay Cabral. A Lugiana. Pastor Nilson Gomes. Pastor Josué Martins. Pastor Abieser Apolinário. Roséias de Paula.